É muito importante essa a disponibilidade para investir, né? Porque o que que acontece? Você é, o universo é cíclico. Se você quer receber mais, você precisa dar mais. Se você quer ter melhores resultados, você precisa investir mais. É simples. É uma regra bem simples. É uma, é uma, é uma matemática. A matemática do universo é uma matemática é uma aritmética bem simples. Está lá na, na na oração de São Francisco, é dando o que se recebe, perdoando o que se é perdoado, e é correndo o que se vive para a vida eterna. né? Então, a, a grande questão está nessa... O que diferencia as pessoas não são as experiências que elas passaram, porque muitas pessoas passaram por experiências dolorosas, mas para a gente se doar, nós precisamos muitas vezes mudar internamente, ter essa compreensão de ter um bom coração, porque isso requer mudança interior. Né? E essa mudança interior, ela, ela vem com a mudança de programação. É uma compreensão, é uma forma de viver. É uma decisão que nós tomamos. Então você pode praticar yoga, você pode fazer tai chi chuan, você pode praticar meditação, você pode fazer ritos tibetanos. O que não dá é para você ficar tomando remédio e não fazer nada para mudar a sua realidade. Entendeu? Você vai ficar agredindo o seu corpo o seu corpo não merece essa agressão ter clareza que você pode sim sair da dependência química